Olá, centelha divina! Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Go Benefício. Gente, eu tenho a honra de trazer aqui no nosso canal a nossa querida Suzana. Gente, a Suzana ela é canalizadora do mestre Sananda e ela vai contar um pouco pra gente hoje todo o seu trabalho né, que ela faz com a escola, com os cursos e sobre as canalizações de mestre Sananda e as novas instruções para um novo ser humano, né? depois do despertar. Suzana, minha querida, seja bem-vinda, minha flor, seja bem-vinda aqui no canal. Muito boa noite, Cléide. Muito obrigada por este convite, por esta oportunidade de estarmos aqui juntas, já a primeira vez, nesta unidade, nesta união que somos todos nós, neste processo de ascensão planetária, tão importante, nós nos unirmos e rumarmos juntos para o mesmo sentido. Muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço, Flor, porque você chegou na minha vida de uma forma bem frequencial, dizendo, né? Foi lindo. Eu vou contar para o pessoal de casa. Aliás, primeiro eu quero dar as boas-vindas aqui a todos que estão conosco nesta maravilhosa live. Cecília, minha flor, boa tarde. Seja bem-vinda. O Augusto, seja bem-vindo. Boa noite para você, Augusto. Em 23 do 10, do 10 estive com Link Lynn Carroll em uma palestra com o Cryer no Instituto Gasparetto. Foi emocionante. Gratidão, meu querido, gratidão, viu? Aliás, a canalização ontem que o trouxe aqui pra gente, eu gostaria que toda a humanidade ouvisse aquela mensagem, gente. Hoje eu fui ouvir ela novamente, as lágrimas me vieram ao rosto, porque era como se... Ele estava falando, é, todo mundo tem esse pressentimento, está falando comigo, ele me conhece, uau! É linda a energia, mas vamos lá, vamos continuar aqui dando as boas-vindas. Pronto, a nossa Carla a Roberta, seja bem-vinda, minha fila Vera, a Elza, a Josiane, a Antonieta. E eu quero pedir, meus queridos, é, para você deixar aqui embaixo... Tá? É a cidade de que vocês estão nos ouvindo, seja, olha, o país também, de Portugal, ou do Brasil, onde for, onde que essa energia e essas novas instruções estarão chegando até vocês, tá? E eu te peço também que prepare o seu copo, a sua garrafa com água, para ela ser magnetizada, viu, gente? Por quê? No final... Desta live, a nossa querida Suzana, ela vai estar apresentando a vocês, trazendo para vocês, uma canalização inédita, agora do último dia 8 de dezembro, do Mestre Sananda, que foi intitulada é, O Novo Padrão da Humanidade. Então, eu peço a vocês continuem aqui, compartilhem essa live, tá? Deixem o seu like, seu comentário, e estamos todos unidos na mesma frequência, tá bom? E, gente, como que foi que eu encontrei a Suzana? Bom, numa conexão aqui com o mestre Sananda, eu vi, eu recebi, porque é tudo muito por intuição que acontece, né, Suzana? Uhum. Então, eu recebi... É, por intuição, a canalização do mestre Sananda, que, tinha, que tem como o tema um, a aceleração cósmica, né? a frequência é, cristal... Diamante. diamante, exato. Que é a coisa mais linda, a coisa mais linda... É uma, é uma mensagem que toca no fundo do seu coração, gente. É linda a frequência que sai dessas canalizações. E olha, eu já posso te adiantar que nessas canalizações existem é, ativações tá? que vão direto no seu DNA e transformam todo o seu ser paulatinamente, de uma forma mágica. Né? Suzana, agora vai contar para a gente um pouquinho. Gente, a Suzana é portuguesa, eu vou deixar ela falar para vocês, porque eu tenho o sotaque dela. Conta para a gente, Suzana. Você vive em Portugal, claro, e faz um trabalho maravilhoso com as canalizações. Conta para a gente. Sim, então, neste momento, um, vivo em Portugal, estou em Portugal. Um, este trabalho, no fundo, é. Um, foi, fez parte de um período, uma, de uma evolução pessoal, de um crescimento pessoal, como qualquer um que faz o seu caminho espiritual, vai, vai avançando etapas, não é? vai se aperfeiçoando, e este caminho ah, que eu tenho vindo a percorrer, ah, de aperfeiçoamento espiritual, já leva 18 anos, não é? foi há 18 anos que isto começou de uma forma mais séria, mais comprometida da minha parte, houve ali uma sensação o um vazio interior ali em 2004 que realmente que eu precisava de fazer alguma coisa diferente para compreender a vida de outra perspectiva tive um, uma chamada de atenção do meu eu superior e a partir daí criei então um compromisso comigo própria para então desvendar aqui estes mistérios da minha própria evolução, porque todos nós encerramos aqui grandes histórias, grandes mistérios, todos nós temos uma história muito bonita e comecei esse, esse, esse caminho de, de, de despertar, lá está, foi nessa altura o meu despertar, em 2004, um forte compromisso de autoconhecimento e foi assim sete anos seguidos de mergulho interior, um mergulho muito, muito, muito profundo onde durante sete anos passei por várias várias fases. Ali em 2006, estive ali aquele uh, aquele momento uh, da minha vida, no um dia 6 de maio de 2006, foi a primeira vez que eu senti, vi e experienciei de forma direta a conexão e a fusão com a energia de Cristo. Foi assim muito mágico, foi, foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu nesse dia pensei que ia morrer, <risos> literalmente, porque o meu corpo não ia aguentar a vibração, que a vibração era muito, muito, muito, muito, muito alta. E houve uma altura que eu senti que, isto, que o corpo não ia, não ia aguentar mais, mas que estava tão feliz, tão feliz que se reventasse, estava, estava tudo bem, porque a experiência é mesmo muito, muito intensa. Uh, foram ali uns minutos, uh, não pode ser mais porque nós não aguentamos, nós humanos não aguentamos. E a partir daí a minha vida mudou completamente, eu comecei realmente uma nova vida, senti que renasci naquele dia. Uh, eu fazia anos, o meu aniversário no dia 8 de maio e eu estava lá em Fátima no dia 6 de maio e tive esta grande iniciação. A partir daí foi mais uma série de anos de profundo uh, processo espiritual com muitas fases muito difíceis, passei por muitas situações difíceis, porque este processo espiritual hoje, neste momento, é uma abundância de muita paz, muita alegria, mas o percurso, passei por muitas noites escuras da alma, como qualquer ser não é que faz o seu processo espiritual, vai libertando essas camadas hum, das nossas vidas passadas, não é? Uhum. Então, foi sempre assim um caminho muito bonito de, de, de crescimento, e depois ali em 2012, novamente a minha alma chamou-me que agora tinha que uh, assumir todo esse caminho, mas de uma forma de me doar ao próximo. Na altura não compreendi muito bem o que estava ali a acontecer, uh, até porque eu tinha o meu próprio trabalho, tinha o meu próprio uh, negócio na altura e tinha as minhas responsabilidades, mas a alma disse, não, em março isto acabou. E eu achei que, pronto, poderia aviar mais um pouco. Um problema de saúde uh, nesse ano fez-se sentir de uma forma um, muito impactante. Eu acordei um dia e o meu lado direito do corpo não mexia, estava semi-paralisada, um problema no meu, uh, na minha coluna e eu compreendi que realmente tinha acabado <risos> e que teria que abrir uma nova fase na minha vida. Aceitei e disse, não, eu não quero passar o resto do, dos meus dias assim, não é? Sem, sem força. Perdi a fala, na altura também não deixei de falar, não conseguia falar, portanto o chakra da garganta que rege a nossa criatividade e toda a nossa expressão criativa bloqueou completamente, eu não conseguia falar, escrevia e Bom, assumi que realmente tinha mesmo que um, abraçar a minha missão e esse ano foi um ano de recuperação física, trabalhei imenso a minha saúde através do reiki, através do yoga, através da meditação quântica, da cura quântica, Eu utilizei tudo aquilo que sabia e no final do ano já estava a assumir o meu, uh, o meu dharma, digamos. Comecei então a dar aulas de meditação, comecei a dar as consultas de cura quântica Reiki, entretanto tornei-me mestre de Reiki, todo um percurso muito, muito bonito. E foram mais sete anos a trabalhar sempre uh, em prol deste despertar espiritual. Criei na altura uma escola, que era a Escola Projeto Aquário, rumo ao Novo Ser, onde era então essa, essa plataforma que nos permitisse descobrir quem somos, através da astrologia, Eu sou também astróloga kármica, através da astrologia, compreender o nosso padrão, a nossa matriz, depois através do reiki fazemos uma limpeza, uma cura de todo esse karma passado e depois através da meditação, essa, essa, esse caminho de autoconhecimento aí é? de transcendência para estados de consciência cada vez mais elevados. Então foi muito bonito, conheci imensas pessoas, foi, foi maravilhoso esse, esse tempo depois ali, em 2019, eu recebi aqui altas instruções para começar então a escrita de Deus. Foi em janeiro de 2019 que comecei então a receber as mensagens de Jesus de uma forma diferente daquelas que eu já recebia antes, uhum. porque tinham um objetivo, que era chegar às pessoas, não é? Então, na altura, foi, foi também assim muito, muito, muito impactante para mim, porque mais, mais de seis meses, eu sempre que pegava na caneta para escrever, eu chorava, chorava, chorava, chorava, chorava mesmo muito, porque, hum, confesso que não é coisa mais natural, não é, do mundo nós estarmos a ouvir Deus a falar diretamente connosco. Então, durante muito tempo, foi um bocadinho que precisei de estabilizar esta energia, porque... Era muita transformação. Um então, comentário. Se, para mim, gente, que eu estava narrando, era como se eu tivesse o sentimento de que eu já conhecia o texto, era como se estivesse fluindo aqui, ó uma cachoeira daqui, e ia saindo aquela coisa. Foi uma conexão fantástica. Agora, imagina para você, né canalizando direto com Sananda. Meu é Deus. Eu, dos primeiros meses, era as lágrimas caíam, sujava tudo, não conseguia mesmo estabilizar, mas depois fui, fui, fui amadurecendo e fui ganhando um, um bocadinho mais de confiança, não é? estabilizando a energia. E tem muita gente que não percebe a canalização. A canalização Conta para gente um pouquinho, Suzana, como que você percebe? É, como, porque para mim, por exemplo, quando eu estou recebendo alguma canalização, não vem daqui nem daqui, vem daqui, é um bloco de informações que chegam e que precisamos transformar isso tudo em palavras. É assim para você também? Hum, mais, mais ou menos, consigo me identificar com, com, com isso, mas... Como é que é de explicar? Aquilo que eu, que eu fui conhecendo e através de, de, de toda a informação que Cristo me tem passado é que todo o meu corpo de luz ele foi, um, recebeu fortíssimas ativações para uhum. poder fazer este trabalho. Ou seja, não foi algo um, que eu trabalhasse para, com a finalidade de, não, foi algo que realmente me foi um, passado. Uh, especialmente ali em 2018, que eu tive uma iniciação, foi a quarta iniciação que eu tive de Cristo, em novembro de 2018, onde esse dom tornou-se um, mais acessível. Isto para dizer o quê? Como, mestre, como reikiana, digamos, e nós somos reikianas, nós sentimos essa energia a passar. Uhum. Por, isso eu sinto, por isso eu consigo compreender aqui a questão é, é um bocadinho maior é uma experiência, a canalização para mim é uma experiência porque ela é física ela é mental, ela é emocional ela é espiritual não, não é apenas como nós estamos a canalizar o reiki nós sentimos aquele fluxo uh, esta canalização é um bocadinho daquilo que eu conhecia é um bocadinho não é bastante maior, a dimensão é muito maior e aquilo que me foi... Um, transmitido, é que o meu corpo-luz então recebeu essas ativações, uma série de tecnologia da luz, de geometria sagrada, que me permite esse, é esse link constante. Portanto, eu não canalizo só quando estou a escrever, essa energia ah. integrou em mim e ela está sempre ativa, portanto é um bocadinho diferente daquela, daquela canalização que nós sentimos com o reiki, por exemplo. Então é uma experiência, meu corpo fica muito quente, meu coração muito grande, é uma emoção muito grande, ou seja, é uma experiência mesmo física. Que lindo, que lindo. Gente, agora eu quero pedir para a, a nossa querida Suzana para a gente poder começar a falar sobre, né, as novas instruções do nosso amado mestre Sananda, que eu tenho certeza de que o pessoal de casa Está ali sim ó prontinho para receber não é então venham com o coração aberto tá sem pré-conceitos né para que a energia possa fluir também dentro de você no seu DNA e eu antes eu trouxe eu trouxe uma mensagem para ler antes de, antes de começar a, a ler a mensagem a eu queria só é... Dar uh, uma uma breve uh, luz sobre o que são estas instruções, então que, a, que ah, ainda nos está a trazer. Uhum. Uma das primeiras coisas que ele tem falado que e que, que pediu para eu falar é para eu realmente falar da sua vinda. É algo que nós ficamos sempre a assim, ser um bocadinho parece meio meio tímidas, não é? Mas é algo que ele tem vindo sempre, sempre a referir para eu falar sempre da sua vinda, desse, desse retorno da consciência crística, o retorno do Cristo à Terra. Algo que para nós parece assim, se calhar, ou para a maioria das pessoas, algo um pouco utópico, porque já se ouve falar da vinda de Cristo há dois mil anos atrás, só que realmente é na era de Aquário, na era em que o homem, o aguadeiro, vem, vem derramar a água sobre a humanidade, que seria então o retorno do Cristo. Outra coisa que Jesus fala destas novas instruções é que o mundo que está em transformação porque nós pedimos essa transformação. Os nossos eu superiores, as nossas almas, é como se estivessem alinhado que realmente nós pedimos esta mudança. Então se o nosso eu inferior neste momento não compreende o caos aparente que a vida nos mostra neste momento, o nosso eu superior sabe perfeitamente aquilo que está acontecer. Ele fala também que o ambiente está a mudar e essa mudança é necessária para realmente o plano da Terra poder prosperar. E nós vamos sentir algumas mudanças na Terra, vamos sentir talvez um bocadinho mais, uma forma mais intensa daqui para a frente, essas mudanças a nível das condições não é, do clima, já nos já apercebemos disso. Essas alterações climáticas não são apenas alterações climáticas pela poluição, elas de facto têm essa, esse peso, mas não é só. Há outros fatores aqui por trás que realmente estão a influenciar ah, nessa, nessa mudança do clima. Ah, os níveis da água vão, vão subir bastante em algumas partes do mundo, porque faz parte dessa limpeza, dessa reorganização, porque a Terra está também um, a renovar-se. A própria, a própria vida animal vai se renovar, vai tudo se renovar. E há um bocado a Gleito falou em Kryon, eu sigo eu Kryon há muitos anos mesmo, faz parte uh, também de, de, do meu crescimento, aquele amor maravilhoso de através de Lee Carroll. E Kryon também sempre nos falou sobre isso, é? que realmente o planeta teria que se reajustar à nova energia, e foi esse o papel de Crime, essa recalibração do sistema magnético da Terra, para poder ancorar a vinda de Cristo. Cá está o trabalho, uma equipe do, do, nosso, do nosso cosmos. Um, Jesus fala também que esta mudança vem criar o novo, e para criar o novo é preciso encerrar ciclos. E nós estamos nessa fase de encerrar ciclos. O despertar espiritual é importante, sim, mas se nós não tivermos consciência que nós precisamos de mudar, se não tivermos consciência que realmente estamos a ser chamados a mudar a forma como nós estávamos habituados a habitar o planeta, a nos relacionarmos connosco próprios, a nos relacionarmos com os animais, com, as nossas, com a nossa família, com, com, com a nossa comunidade, com, com tudo. Se nós não aceitarmos essa mudança, ou seja, não basta despertar. Despertar é a primeira fase, depois temos que acordar e depois temos que cocriar. E é nessa fase que nós estamos agora. A fase do despertar é como se já tivesse a campanha tocada há muito, muito tempo. Eu lembro que houve aqui uma fase muito marcante na humanidade, no dia 8 de 8 de 1988, nós avançamos para outra fase de evolução. Nós começamos realmente aí um processo mais maduro de evolução a nível planetária. E nesta fase, nós já ultrapassamos essa fase do despertar, agora é mesmo mãos à obra. E o que é as mãos à obras? É nós libertarmos essas camadas e camadas e camadas da nossa matriz, do nosso karma. Lá está daí a importância do novo código da alquimia, da nossa purificação, porque neste momento está ativa a lei da purificação em todo o planeta. Ela começou a ser de uma forma mais intensa em dezembro de 2019, através do, do, do, da, da influência do planeta Plutão, é ele que está a fazer aqui uma profundíssima purificação, ele está nos últimos graus, chamados graus aneréticos de Capricórnio, que irá transitar para Aquário ali em Março, que irá marcar um novo ciclo para toda a humanidade. Vai marcar um trânsito geracional, durante 20 anos Plutão vai entrar, então entrar em Aquário, que é então o signo da nova era. Então neste momento não basta despertar, basta é preciso fazer esse, essa autocura, fazer essa, essa libertação de toda a velha energia em nós, apreender o máximo possível do novo conhecimento e pôr em ação a nossa, um, a nossa atitude como filhos do Criador, como co-criadores, começarmos a atuar. Então nesta fase é preciso nós já, entre aspas, pôr a mão na massa, não basta só ficarmos pelas ideias, não basta só ficar com as boas intenções, que vem aí nova era, vem aí, não, agora é, cocria a nova era na tua vida, qual é a tua melhor versão para a era de aquário, o que é que ti ainda precisa de limpar, purificar, para assumir a soberania do nosso eu superior, então faz parte deste desta arranque para o um novo mundo, nós Assumirmos o nosso eu divino, o nosso potencial divino está agora à nossa disposição, se nós assim nos escolhermos naturalmente. E um, Jesus fala que nesta fase vem então definir as linhas gerais uh, da apresentação do novo ciclo um, para uma linha de instrução que visa uma aproximação gradual com o potencial divino em expansão, uma coreografia simbólica de um movimento ascendente para a era do Aquário, ou seja, a vida começa agora mesmo. Nós temos à nossa disposição uma nova vida, uma nova folha em branco para nós escrevermos. Se nós tivermos a confiança, a fé e a disciplina para realmente assumir que é possível viver neste momento na Terra de outra forma, é possível ser feliz, é possível ter saúde, é possível viver na abundância, é possível viver na harmonia, é possível vivermos em união uns com os outros e deixarmos para trás uma velha energia egoísta, competitiva, separatista, desrespeitando a terra, os animais, Deus, as estrelas, tudo. Então nesta fase, após o despertar as novas instruções, é assumir esse poder criativo na nossa vida. E se nós ainda, pode haver pessoas que ainda não sabem, mas como é que eu faço isso? Como é que eu assumo o meu novo eu? O que é isso? se não tiverem um, um professor ou alguém que vos possa orientar numa primeira fase, numa primeira fase, porque o futuro é nós nos tornarmos autónomos, mas numa primeira fase nós precisamos de aprender ainda, e nada melhor do que aprender com o instrutor divino, com o Sim. Cristo, o instrutor da humanidade, numa primeira fase Sim. podem internamente fazer uma meditação e numa oração profunda pedir que essa instrução chegue até vós. E essa instrução irá chegar. Pode ser esta que eu estou a passar, pode ser outra, pode ser outro canal, não interessa de onde vem, que interessa que essa instrução que realmente possa acrescentar valor e transformar vidas, chegue à vida de cada um. Porque para cada pessoa, para cada consciência, há um professor adequado. Há uma energia que faz uma, uma ressonância, digamos, que a pessoa é atraída por esse professor. Então não quer dizer que aquilo que eu ensino é a única coisa. Não, por amor de Deus, é apenas uma no mundo que está a fazer o seu papel. Somos muitos ao mesmo tempo, como a Gleide também, somos muitos ao mesmo tempo o que importa é que cada um faça esse pedido sincero peça que lhe seja mostrado e depois mantenham-se alerta atenção plena ao dia a dia aquela mensagem que chega aquele post nas redes sociais aquele livro aquela mensagem que chega não é é, é, incrível o quanto me identifico com as suas palavras, porque eu sempre falo isso aqui com o pessoal, né? É um momento de co-criar, gente. Lança as perguntas para o universo e depois esteja atenta. A gente, é só para confirmar. Continua, minha flor. É isso, então, estamos nessa fase maravilhosa e todas estas mensagens que Jesus transmitiu, são quase 200 mensagens, podem, podem existir algumas... Uh, na minha página do Facebook uh, tem lá também os diretos eu fiz 40 diretos seguidos <risos> durante a pandemia a ler as mensagens e a comentar trazer essa força a todos estão lá na minha página do Facebook na Escola Cristo Sofia e Jesus sempre disse isso que ele está a trazer a nova energia ele está a trazer o um novo mundo ele está a trazer a nova terra e está a trazer essa folha em branco, mas para nós saltarmos para esta folha em branco, nós temos que nos despedir da velha história, temos que fechar ciclos e temos que desfragmentar da nossa matriz essas personagens que Jesus chama de desdobramentos, ele diz mesmo que o desdobramento é a causa do maior sofrimento da nossa vida, porque de repente nós estamos a incorporar literalmente personagens de vidas passadas, onde Ficaram presos na rodinha do karma. E nesta fase da purificação de Plutão, nos últimos graus de Capricórnio, esse inconsciente todo vem ao de cima. Ah, <risos> Especialmente este ano que tivemos os eclipses no Norte-Sul, em Escorpião, uh, o signo de Plutão, tudo isso veio ao de cima, não é? E, e por isso é que nós estamos a ver o mundo assim neste, neste caos. Mas é para limpar, para purificar, para arrancar ali na próxima primavera noutra frequência e a partir Muito daqui é isso quem eu sou na nova energia deixa então, eu é só que... te falar um minutinho posso desculpa você falou sobre o, o desdobrar né então quem desdobrar seria quase que o mesmo que projeções certo os desdobramentos os desdobramentos Jesus explicou que são ou seja um, no fractal não é? da nossa matriz uhum. nós, nós somos aquilo que somos hoje mas somos também o produto de todas as nossas escolhas passadas uhum. toda Sim. essa informação está no nosso registro acássico Sim. o nosso registro acássico ele tem então toda a informação da nossa alma uhum. vamos imaginar uh, sei lá, há 500 anos atrás uh, eu fui, sei lá vamos imaginar um pintor uhum. Uhum. Uh, um, e Tive algum problema com a minha arte, alguma coisa correu mal ou fiquei preso uh, e, de repente, nesta vida, eu já não sou pintora, não, é? não tenho nenhum problema, mas eu até gostava, uh, por exemplo, de aprender arte, mas há algo em mim que não me deixa aprender aquela arte. Mas porquê? Porque, porque eu trago, por exemplo, um bloqueio de vidas passadas, que esse pintor, por exemplo, morreu durante uma exposição. Eu estou a inventar, não é? Mas só para perceberem o que é que acontece, nesse momento... Quando nós começamos a sentir, a vivenciar emocionalmente memórias kármicas de vidas passadas, isso chama-se o desdobramento. Ou seja, eu já não sou apenas a Susana, uhum. eu vou buscar no meu registro da caixa aquela memória do pintor e de repente eu estou a vibrar no medo de pintar novamente porque naquela vida aquilo correu mal. Tá. Então o desdobramento é isso, é uma ativação de uma memória kármica. Ok, porque, eu estou te perguntando isso porque, alguns meses atrás, eu tive uma projeção, né, onde é uma história muito, foi muito impactante, muito chocante para mim, onde eu vi, né, é, o meu planeta, onde eu estava sendo, é, passando por uma colisão com outro planeta muito gigante, onde eu senti todo o processo, e somente hoje é que eu fui descobrir que esse planeta é o, seria o planeta Atatimiart, Timiart, Timiart chama-se assim, então, pode ser que isso venha com que, venha fazer com que eu tenha, que eu tenha reflexos de sustos momentâneos, entende? Eu tenho aqueles aqueles reflexos assim que eu acordo, como se vai uma batida e eu desencarno sem sentir nada. E tá tudo ligado. E só hoje que eu fui descobrir isso que era eu era originária daquele planeta que explodiu há mais de 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos, né, atrás. Então está na hora de eu libertar desse, completamente, dessa... Completamente. É, é. Sem dúvida. E esses medos, eles, eles tomam conta de nós. Porque nós, nesse momento que há o desdobramento, essa energia torna-se real para nós. Sim. Porque a nossa essência total. foi totalmente. E a pessoa tem, tem e, e mesmo sintomas físicos, tem suor, Sim. tem palpitação, tem, tem tudo, não é? Porque Sim. essa é uma memória viva na história da nossa alma. Então, esses desdobramentos Sim. são para deixar para trás agora. Sim, mas sabe o que foi interessante? É que eles iam me mostrando como que o planeta foi explodiu, né? Mas eles estavam comigo, me guiando. É, tipo, agora você ora, fecha os seus olhos, está tudo bem, tá? A sua família não está ali, está protegida, não está ali, e no final me mostrou aquele pôr do sol maravilhoso com dourado rosé. Então, para mim, ali houve uma cura fantástica. Foi uma cura fantástica. Uau! Eu agradeço por aquele momento. <risos> é, tão bonito. E isso faz lembrar também as memórias da, da Lemur e da Atlântida, não é? que Todos nós que estamos aqui agora somos a história da Lemur e da Atlântida e há esse medo inconsciente de fazer esta transição porque as coisas não correram bem no passado. E nós todos, eu já conheci muitas pessoas que, inclusive, têm esse sonho das inundações, da água, do dilúvio, e é aquele medo, há um medo, eu própria passei por esse medo também, porque estive nessas fases da Atlântida e, e, e, e esse medo que realmente isso voltasse a acontecer nesta fase, é um medo que nós não conseguimos controlar. E a galera deve ter sentido a mesma coisa em relação a essa memória do planeta explodir, não se consegue controlar o medo de um desdobramento, porque aquilo é uma memória viva dentro de nós. E, e, e nesta fase, nós precisamos mesmo de abrir o chakra cardíaco, abrir a câmara ah, do nosso coração, abrir as pétalas de luz para realmente ancorar a energia de Cristo. E esses, esses padrões, Gladys, ah, esses padrões, esse medo ancestral, esse medo ah, da alma, ele tem mesmo de puf, sair, senão nós não conseguimos viver nesta confiança do novo mundo. É, exatamente, eu acredito que a companhia dos, da egrégora né, espiritual, eles estiveram lá comigo, me mostrando tudo como que foi, foi exatamente para isso. Está tudo bem, você não estava sozinha. O que aconteceu, aconteceu, mas me mostrou também que eu não senti nada, exatamente nada. A única coisa que eu senti foi uma queimação no meu corpo tremenda, eu sentia tudo tremendo. Gente, eu conseguia ouvir as pessoas, a humanidade, gritando. Mas eu estava tranquila, de mãos dadas, aos outros do meu lado, e passou. Claro que eu acordei, uau, eu explodi, né, daquele Sim. jeito. Acordei daquele, incrivelmente com chamas no meu corpo quase, mas depois eu fui percebendo que aquilo foi uma cura, foi uma libertação. Porque a partir daí eu não tive mais esses, esses sustos repentinos, onde eu, eu sinto a impact, o impacto e eu desencarnando sem sentir nada. Foi realmente assim. Que eu bom. desencarnei sem sentir nada. Que bom. <risos> Gratidão. Que que é feliz. Feliz. Tão, bom, tão importante nós curarmos essas memórias, porque já chega de dor, não é? Já chega, de dor e sofrimento. É, já chega, ficou passado né? chega. É. Eu agora escolho fazer parte da criação da nova Terra. Sem dúvida, precisamos ser leves, bem, bem leves para poder vibrar esta nova frequência. Então eu vou ler a mensagem, não sei se... Glad. Isso, Sim. eu sou... Sim, por favor, eu só quero pedir ao pessoal de casa, né? Que entrem agora em momento de recebimento, tá? Quem quiser fechar os olhos, pode fechar, para poder receber, gente, porque eu acho de suma importância a gente valorizar essas mensagens que nos chegam, que purificam a nossa alma, que nos alinham com esse amor crístico, né? com essa volta de Cristo dentro de nós, dentro do nosso, do nosso corpo emocional, do nosso corpo espiritual, que a gente possa adotar, aceitar essa ascensão com mais leveza no coração, tá bem? Então, sejam todos muito bem-vindos a esta canalização. Gratidão, Mestre Sanana, gratidão, nossa irmã Susana. No sinédrio, todos ouviam a palavra de Deus, um autêntico declamar de poesia eclesiástica. Desse modo, cumpriam o seu próprio devir, Emergir da consciência humana à consciência de Deus. Palavra por palavra fazia saltar os mais variados nomes sonantes da poesia eclesiástica. De onde vinha tudo isso? A palavra de Deus. Posso afirmar que nessa altura não vinha nada de Deus, porque Deus não era sentido por nenhum desses senhores, de fatiotas bonitas e bem elaboradas, porque o céu não se veste assim. Dessa altura faço-vos ainda recordar tão vãs palavras, porque delas permanece ainda o vosso conhecimento. Nele confiam, portanto, o vosso afeto e dedicação, Posso vos enumerar variadas partes desses evangelhos e vos situar no presente. Mas por ora, vejo-vos conformados pela vossa situação atual. Essa vandalagem à solta e cada um vai vivendo face a cada uma dessas frações. Este tema vem pôr ordem num aspecto que vos quero passar. A ordem humana tem uma série de filamentos que compõem o vosso mundo. Deles resultam as vossas sociedades. O lucro tão desejado e o sucesso tão percorrido. Vejam. A vossa ordem pede assim uma manifestação temporária do vosso poder humano. Ele vem colocar mais uma vez a ênfase nessa projeção exterior da vossa roupagem. Vestem-se de igual forma para agradar a quem vos comprar o vosso atributo. Essa venda direta do vosso ser passa a pertencer ao catálogo humano da sociedade capitalista que prevê o lucro e a demanda que vos vai colocar de um, do lado, de um dos lados da moeda. Ou seja, essa dispensação energética vem contornar um ser, um algoritmo capaz de tecer velha ordem, num programa desfragmentado e inóspito. Por isso guardo estas palavras para que reflitam comigo a cadeia que vem alimentando o velho mundo. Posso vos conduzir, mas não posso fazer o caminho por cada um. Nessa verdade, ressalto a força e orientação da vossa estrutura espiritual, que está em constante alavancagem para permitir o avanço comprometido do momento. Ao vos guiar, tenho vindo a relatar factos vindouros que vos projeto com carinho, um mundo soberano e altamente espiritualizado que só vos fará bem. Mas para isso ser atingido vos encaminho no sentido do vosso ser e da vossa consciência. Capacidade que vos colocará nesse sentido e sem a qual não entrarão nessa esfera polarizada. Por isso vos recordo do caminho da alma e da vossa luz, para que se preparem para uma chegada apoteótica da minha luz, um clarão que vos acenda a todos. Nessa glória afirmo o meu nome e nesse puro encantamento nossas vossas almas saberão quem sou e com elas abriremos um novo capítulo na vossa história. Um avanço consciente, uma plataforma qualificada que em nada trará dessa velha ordem. Um avanço jamais alcançado pela ordem da Terra, mas que vê agora razão para ser. Um mergulho tão profundo na luz que vos irá permitir uma vida digna na paz e harmonia do mundo superior. Nessa alavancagem, nesse mergulho etérico, só irão saborear das graças de Deus os que já sabem do que eu estou a falar. Há uma preparação, um compromisso, uma regência que abrirá, certamente, o núcleo cristalino da Terra, um forte impulso umbralino e uma elevação da atmosfera circundante. Cada alma reflete a luz que entra e cada corpo representa uma presença divina por configurar. Deste modo entro e programo a Terra ao novo padrão, que faz vibrar a natureza humana e a própria elevação da Terra. Promessas de outros tempos, numa fração de tempo, se manifestam e cumprem a ordem deste mundo da luz. Recorro sempre ao vosso coração para me fazer sentir, para o qual devem estar atentos pela simplicidade desse sentir. Não estou longe, mas perto, e ainda assim podem não me ver, pois a carga que carregam pode ainda tolher a vossa visão para isso são levados a preparar-se e a adiantar trabalho, para não serem pegos de surpresa. Um olhar atento saberá-me encontrar, num gesto simples de quem não tem pressa em subir a colina, mas que se encanta com a paisagem ao caminhar. Esse é o verdadeiro ritmo que vos traz de volta em paz. Novas fases vêm demonstrar como tudo será possível daqui em diante. E eu vos preparo para a grande recessão. O meu abraço à humanidade. Povo unido numa simbiose orgânica que vos permite viver noutra condição humana, ajustada ao novo padrão da humanidade saltam dessa sombra para a viagem mais espetacular que alguma vez sonharam viver. Neste período já vem a fonte de toda essa dispensação energética e como ela vos afeta internamente. São elevados organicamente e nessa transformação faço-vos subir de forma eficaz na minha luz. Registo a patente de Cristo na humanidade. Fecho a porta à história passada. Vão sentir do que falo e vão poder admirar a luz do alto do vosso coração. O vosso encontro está marcado. Rapidamente vos dou as boas-vindas e de novo saberemos nos reunir na paz de Cristo. Aos homens o meu abraço e a minha luz, fracionada por cada coração terrestre. Meus espelhos lúcidos e cristalinos, numa frequência digna de um planeta evoluído em ascensão. Um exercício completo que vejo finalmente o tempo de o executar. Passo-vos a mestria e vos conduzo no voo da transformação. Uma autêntica viagem de regresso ao vosso lar cósmico. Um presente que vos venho dar. Por todo esse tempo que aguardaram por mim, o vosso sorriso me iluminará. E nessa altura saberei que cumpri o meu propósito. Paz ao vosso coração. Eu sou Sananda, Cristo Universal, da Constelação do Amor Universal. Om, oh, oh, oh. Gratidão, querida Suzana. Gratidão, mestre Sananda. Que lindo, né? Saber que... Regressaremos todos à casa. Que ele está lá nos esperando. Nos dando essa essa grande chave de retorno ao lar, de retorno à grande tribo. Uau, que lindo! Essa, esse, esse ponto vem sido tocado muitas vezes, né? da grande tribo que nós percebo que, nós, é, que a gente pertence, né? que nós pertencemos a essa maravilhosa... A grande família, cósmica não, é? a grande é. família cósmica, não é que somos... É. É, é, maravilhoso, muita gratidão, minha flor Muito bonito mesmo, esse, este conforto de sentir que as coisas estão neste, nesta fase, num passo acelerado mesmo E ter esta esperança, não é? Com certeza, eu vou dar uma olhada aqui para ver se alguém fez alguma pergunta, tá, flor? Sim, sim. É, Vamos lá então, Carlinha, boa tarde, minha flor, a Elza um, Josiane vamos ver aqui se alguém deixou alguma... Ops, alguma mensagem, alguma pergunta pra gente isso, com certeza meu anjo, gratidão a Iris, a Ana boa noite para você também grande abraço, olha, um abraço apertado de Portugal <risos> da Bahia, um beijo Iris MF, Bona... Vila Nova de Gaia, que linda! Também em Portugal, não é? Portugal, sim. Uhum. Isso, nosso querido Augusto, ele é de Juntiaí, de São Paulo. Antônia de, Zuz... de Zurigo, olha, seja bem-vinda, minha flor. Uhum. Marisol São Paulo, acho que é isso, né? Roberto do Rio, a Carla Roberta, gratidão, minha flor, pela sua presença aqui no nosso canal. Grande beijo no seu coração. Deixa eu fazer o scroll lá para baixo, gente. Tem muitas mensagens que nós recebemos, muita gratidão mesmo, tá? E a gente espera que essa mensagem tenha tocado no fundo do seu coração, chamado para esse grande despertar, né? E, mais uma vez, pessoal, com sentir no coração, por favor, é, entre em contato com a nossa querida Suzana, é, que eu tenho certeza que você também vai sentir esse grande salto quântico que é tão necessário nos tempos de hoje. Já não há mais tempo, né, Suzana? Já não há mais tempo para ficar aqui vibrando na terceira dimensão? Não, não, não, não o objetivo agora é evoluir ir para frente, acender é, é acender não ficarmos presos na terceira dimensão tá? sem dúvida, sem dúvida. É. e é tão bonito esta, estar aqui em Portugal a falar não é, com a GLED na Suíça outros irmãos e irmãs no Brasil e outras, em outras partes do mundo e é tão bonito sentir que a família se reúne e a internet foi esta grande bênção da nova era, quando nós conseguimos nos reunir, não é? Um, faz parte da era de Aquário, não é? Uh, Urano, que é o regente de Aquário, rege, a tecnologia rege, e cá estamos nós, já nesta dimensão, quinta dimensão, aqui pelo ar, conectados, e eu sinto mesmo muita, muita gratidão e felicidade por esta oportunidade de estarmos mais uma vez em, em, em união no mundo. Com certeza. Olha, o nosso querido, a nossa querida Antonieta, ela chegou um pouquinho mais tarde, né, claro, e perguntou o que exatamente os reikianos sentem, che, ah, chegando agora, o que exatamente os reikianos sentem, né? Quer responder, Suzana? Se quiser, fica à vontade. Sim, sim, posso, uh, aquilo que eu, em relação ao reiki, uh, não sei se vai de acordo aquilo que a Antonieta quer, quer compreender, um, o Reiki, quando nós estamos a transmitir essa energia hum, de cura, esse fluxo hum, universal, nós sentimos hum, essa energia da vida hum, literalmente a fluir por nós. Hum, ela entra, toca no chakra cardíaco, ela é amplificada pelo chakra cardíaco, ela é projetada pelas mãos, pelos olhos, por todo o nosso campo não é só pelas mãos, pelos olhos, mas por todo o nosso campo. E nós sentimos esse fluxo de vida a fluir, a correr. O que está a acontecer agora desde 2019, para quem está a canalizar Reiki, e a lei, a lei já deve ter sentido isso também, é que muitas energias ah, diferentes de cura estão neste momento à disposição. Eu neste momento já não estou a fazer atendimento, mas nas últimas consultas de atendimento e eu senti a imensa força dos arturianos uh, e aquela energia bem mais gelada a, a, trans, a transferir não é, pelas mãos. Um, os golfinhos de luz toda... Neste momento um reikiano uh, é um festival de luz, de cura, neste momento, não é? É um festival porque são tantas... A hierarquia da luz é, é imensa, é vasta. E, e os seres de luz, os nossos guias, estão sempre connosco a trazer cada vez mais ah, dimensões da luz que antes até não eram alcançadas. Então o um reikiano neste momento sente na mesma aquela força do reiki, mas está também neste momento em linha com o novas energias de cura e a Gleide certamente também sente e deve concordar com isto, é um festival. É, agora é, porque aí a gente começa a receber, meu Deus, vem do Mestre Jesus, Mãe Maria, Arcanjo Miguel, os, os pleiadianos, os sirianos, a cada pessoa, né ela vai recebendo uma porção de onde ela tem que receber. É fantástico, bem isso que a Suzana falou, viu? Gratidão, Suzana. Obrigada. E aqui, ele comentou o um novo código de alquimia, ok? Na Escola Cristo Sofia. Aqui, linda. Já isso sabe é que, é. que é olha. repetiu aqui pra gente. Ascensão no amor, com certeza, o paraíso é aqui dentro de nós. É isso aí, Exato. né? É isso é. mesmo. Cada um vibra, atrai aquilo que sente. Por isso que eu falo, gente, tem algumas pessoas que ficam esperando aí o desencarne para ir viver no céu. Não, você constrói <risos> o seu próprio céu, o seu próprio inferno aqui na Terra mesmo, nessa vida, aqui e agora. Né? Não vai pensando que tem que viver aqui no mar das lamentações, que depois do desencarne, que vai para o céu, para o lado dos anjinhos, que não é bem assim, então agora, não é? Exatamente. Eu também escolho a ascensão, isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma. Temos várias mensagens, graças a Deus. Eu agradeço muito o pessoal de casa pelas mensagens. A gente agora. Vamos agora para as nossas despedidas, para os nossos anúncios, com o coração cheio de gratidão por essa pessoa linda e maravilhosa que é a Suzana, pessoa muito meiga, doce, vocês sentem isso nas vibrações da voz dela, da energia que ela é mãe. <risos> Suzana, <risos> muito <risos> obrigada. Obrigada, Ioclete. Uhum. É um privilégio estar aqui diretamente para tantos uh, irmãos e irmãs do seu canal, que é um canal cheio de sucesso, um canal uh, que tem contribuído para o despertar e trazer a esperança ao mundo. É muito importante estes canais de luz e a Gleide realmente é um exemplo uh, em transmitir essa mensagem ao mundo. Precisamos tanto disso. e Eu sou grata também por fazer parte, fazer esta minha pequenina parte aqui dentro também deste projeto em união, muito obrigada também. Pequeninha! Pequeninha! Ah, deixa o Pequeninha saber disso, a sua contribuição é gigante, minha flor. A gente não faz ideia, né? Não uhum. faz ideia. Mas, olha, é, a gente tem recebido muitas mensagens através de todas essas canalizações que estão sendo transmitidas, tá bem, gente? É para isso que existe aqui o canal é para contribuir. Né? nós sentimos a missão dentro de nós, então por mais que a Matrix às vezes tenta nos boicotar, nós temos o um propósito aqui dentro. Então, olha, faça chuva ou faça sol, a Matrix querendo ou não, nós continuamos com o trabalho. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A velha energia vai morrer de pé, não é? Já dizia Crian, ela, ela vai morrer de pé, a velha energia mas vai morrer e cá estamos nós para trazer o novo e a esperança e esse amor de novo à Terra. Vai ser possível e não vai ser assim tão longe como nós pensamos. As coisas estão a acelerar Sim. muito mesmo, muito mesmo. Por isso, Eu muita também. fé, muita esperança e nos reunirmos nestes canais, como é a Glade, nos reunirmos, mantermos as pessoas que têm as mesmas visões, as mesmas não é? a mesma consciência, é importante isso. esta união. Porque Isso. a nossa união faz a força. Então, é. gratidão é. Meu, por esta é. mensagem. Muito obrigada, muito obrigada. Então, meus amores, olha, sejamos, primeiro, né? Aquilo que nós desejamos ser no mundo, ver no mundo. Aquilo que nós desejamos ver, sentir das outras pessoas, trazemos nós, né? Quer sentir o amor, quer a honestidade, então, seja a honestidade, seja o amor, seja a paz, porque uma vez quando você é, isso se expande. É uma... É um, eu imagino um pé de carvalho, sabe? Forte, com os troncos, assim, robustos, né? Que vai enraizando, assim, ó. E assim são essas energias que são altamente curativas, né? A partir daí nós mudamos, sim o nosso maravilhoso e lindo planeta, que é a nossa Gaia que eu amo tanto. Então, gente, mais uma vez, muita gratidão. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha, deixe o seu like, né? vai estar tá contribuindo para a expansão da consciência na humanidade. Muita gratidão. E como eu sempre digo, gratidão por você existir e ser quem você é.